Carta do foco. Vamos complementar com esse outro tarot também. E no fundo da carta temos um coração machucado. Sagitário. Por mais que você sinta um encantamento, uma atração física, por outro lado, você não sabe o que é. Tem dúvidas. E a carta da lua vem mostrando pensamentos confusos, sentimentos escondidos. E a carta do foco... É isso, você mergulhar dentro de você para ver em qual lado você sente de ir. ter foco será importante nesse momento. E isso vem quando você mira no alvo lá na frente, mas através da flecha dá um passo para trás para tomar a decisão correta. E aí, já é você com você. A sua consciência do momento sabe o que fazer. Às vezes, é preciso mergulhar ainda mais nela, buscando uma percepção maior. Porque o dia vai, a noite vem, e parece que a vida tem exigido de você aquilo que você já tem condições de dar que é compromisso com você e com os outros para se estabilizar. Porque naturalmente toda escolha envolve deixar algo para trás. E quando você está muito sobrecarregado de dúvidas, é o momento de focar em você para se perceber do porquê você escolheria o caminho A ou B. Se preciso for, faça uma busca no autoconhecimento para ver se não é o inconsciente trazendo situações que você sabe que não combina com você, mas que por algum motivo oculto, profundo, você aceita. Porque para chegar nessa realização física, material e estável, é preciso antes um esforço da sua parte, de parar e pensar um pouquinho, não agir por impulso e se arrepender depois. Rainha de Paus, vem trazendo também essa energia de foco, determinação para resolver as situações que estão batendo na sua porta. Por mais que esteja acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, aqui mostra uma maturidade emocional boa para olhar primeiro para o amor por você mesmo e aí as ideias possam fluir melhor. De modo que você não se sinta um peixe fora d'água, mas alguém que se ama, se conhece, e na sequência, conseguirá fluir no externo, porque é tudo de dentro para fora. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Purificação, que carta linda! É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos mais purificados. Que é exatamente como falamos na leitura. Olha que carta linda! Sagitário, na dúvida, foca em você primeiro, que o restante vai sendo mostrado para você, tá bom? Gratidão.